Finalmente, pessoal, a gente vai ver algumas últimas funções aqui que vão ser bem interessantes para a gente uh, trabalhar com arrays e com matrizes, ok? Então, eu começo de novo com uma matriz 3x3, que dessa vez eu vou inicializar de uma maneira um pouco diferente, só para mudar um pouco a matriz, porque sempre a mesma matriz fica até chato. E um vetor de três posições que eu vou inicializar como antes, ok? Então, as minhas, a minha matriz e o meu vetor, que são a mat1 e a vec1, eles têm. Opa! Elas têm essa, elas têm essa cara aqui. Tá? Então, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e menos 1, 0 e 1. Primeira função que é interessante para a gente. Né? a função sum e a função sum a gente vai usar num vetor também dá para usar numa matriz mas uh, normalmente a gente vai querer a gente vai querer usar num vetor tá então se eu botar um print da soma dos elementos do vetor do vetor vec1 o que vai rolar é este cara aqui tá então, ele vai pegar e vai fazer a soma de todos os elementos do teu vetor. Ok? A outra função que eu acho que, eu acho que vai ser uh, bem interessante aqui, né, é a gente, na verdade não é bem uma função, mas é ver que a gente pode colocar uma operação como argumento de uma função, né, e colocar a própria função soma dentro como argumento de uma função intrínseca, tá? é essa daqui. O que, que, que, que, essa, que, que essa linha aqui faz? Ela vai pegar o vetor VEC1, vai multiplicar elemento a elemento por ele mesmo, okay? depois vai somar todos os elementos e vai tirar a raiz quadrada disso daqui. Né? Então, se eu rodo o meu programa, ele vai dar raiz de 2, como, é como era de se esperar. Né? É, agora, agora, o que, que acontece? Né? Porque, porque se você olhar, elemento a elemento, menos 1 um vezes menos 1 um dá 1, um, 1 um vezes 1 um dá 1, um, soma tudo, dá 2, raiz de 2 é esse número aqui. Mas quem já viu isso daqui, sabe que isso daqui é o quê? É o um módulo de um vetor. Okay? Simplesmente o um módulo de um vetor. A norma, de um vetor, tá? Então a gente pode, a gente pode usar uma função, ao invés de escrever soma de vetor 1 vezes vetor 1, a gente pode usar uma outra função legal do legal do Fortran 90, que é o produto escalar, o dot product. OK? Ao invés de escrever soma de vetor 1 vezes vetor 1, eu posso simplesmente escrever, usar a minha função dot product. E vai me dar, essencialmente, a mesma coisa. Ok? Então é, uma, é bom vocês saberem que existe essa, essa função aqui, para quem quiser usar. Tá? E agora, mostrar para vocês como é que fica a soma, o, o, o sum aplicado a uma, a uma matriz. A gente tem que dar a dimensão. Né, do que a dimensão do, do, do... ou seja, a direção em que a gente quer somar. Né? Lembra que dimensão 2 a gente vai somar ao longo de colunas. Tá? Então a gente vai, na verdade, está somando os elementos de uma linha. Ok, então, vamos ver aqui. Agora eu vou aplicar esse, Vou aplicar esse cara daqui à minha matriz. Vamos ver o que, que sai. O que, que sai daqui? rodando meu programa, ok? Então, se eu olhar aqui, menos 4 com menos 3 dá menos 7, com menos 2 dá 9, menos 9, né? É esse número aqui. Menos 1 com 1 dá 0, que é esse número aqui. 2 mais 3 5, mais 4 9, que é o terceiro, é o terceiro número, ok? A gente pode até tentar fazer uma, fazer uma brincadeira e ver se a gente consegue fazer a soma da soma, porque aí ele vai pegar, isso daqui, em princípio, é um vetor de três posições. A soma tem que dar zero. Então, se eu rodo meu programa, olha aí, ó, tá? se eu quiser somar todos os elementos de uma matriz, havendo alguma necessidade, eu posso fazer a soma da soma, em alguma direção. Posso escolher tanto dimensão 2 como dimensão 1. Um. Posso fazer tanto, uma, uma, é, tanto em uma direção como outra. E rodando, ele me dá exatamente a mesma soma. Ok? Que era de se esperar, né? Não era, de, não era de se esperar nada de muito diferente. E outra... Outra... Uh, outra... Outra função bastante interessante é essa MaxVal. A MaxVal, ela encontra o valor máximo, ou seja, ela encontra o elemento de maior valor na sua matriz. No caso, como a gente vai aplicar esse cara a MAT1, a, a gente vai ter que encontrar 4. Vamos ver se é isso que sai mesmo. Tem que sair um 4 aí. 4. Ok? E outra coisa também legal, né, que, que a gente pode... E aí esse daqui também é bastante útil, é a função maxLock. A função maxLock, o que ela te dá são os índices, os índices da, da, da, da do elemento da matriz que tem o maior valor. Então, do mesmo jeito que você vai ter maxVal, você vai ter minVal. Uh, do mesmo jeito que você vai ter maxLock, você vai ter minLock, tá? E aí a gente pode, a gente pode ver aqui, é, ver a função maxLock em ação, vou aplicar a matriz. Então, aplicando a matriz, nota que ele me dá uma dupla, né, ele me dá um vetor de duas posições. Elemento linha 3, coluna 3, que é exatamente onde está o maior valor, maior valor aqui, tá? tem muitas outras muitas muitas outras funções aí para se brincar tá certo eu sugiro sugiro que se vá à página do, do, do Fortran da, da GNU que é o Fortran que o Fortran que o online GDB usa e se procure lá as funções para ver o que, que você tem à sua disposição nem sempre esse help ajuda tanto mas muitas vezes ele ajuda sim. Tá? Então, às vezes, ele pode ser um pouco críptico, você pode ter um pouquinho de diferença, um pouquinho de dificuldade para entender. Mas é, no fim das contas ele ajuda, ele ajuda bastante, principalmente se você encontrar alguma coisa que você quer usar, mas não entendeu direito. Não entendeu, é, não entendeu direito o que, que o Help está te dizendo? Dá um Google. Procura, a, fun a, a função parará Fortran 90, tá? Você certamente vai encontrar um exemplo de, de utilização dessa, dessa função ou da sua subrotina intrínseca que você quiser, esteja querendo usar, ok? Então é isso, para matrizes e vetores, o básico do básico é isso daqui. É, mais para frente a gente vai tratar de, de arquivos né? e como como incluir módulos na compilação do, do Fortran 90 usando aqui o online GDB.